Para conferir o CA do EPI, é necessário entrar no site do MTE. Vamos aqui em portal.mte.gov.br, vamos descer até consultas online e vamos entrar aqui em equipamento e proteção individual EPI, certificado de aprovação. Vai abrir a página do sistema CAE EPI do MTE, onde você pode procurar pelo número do CA, por tipo de equipamento, o fabricante, tipo de proteção, aqui em equipamento, a gente vê aqui braçadeira, cinturão, capuz, fabricante, todos os fabricantes que estão registrados no Ministério do Trabalho, tipo de proteção, vários tipos de pesquisa. Vamos colocar aqui esse CA, que é o 365, que é de capacete, resultados da pesquisa. Tem a razão social da empresa, que é a MSA. Clicando aqui, vamos abrir o certificado de aprovação para verificar a validade. Aqui, como podemos ver, situação válido. Quer dizer que o EPI ele está apto para ser utilizado. O tipo de equipamento, que é capacete classe B. Vai ter também a descrição com todas as informações necessárias para o uso do, do EPI corretamente. Temos aqui também a, qual é a norma que se aplica a esse tipo de equipamento da ABNT. Ou uma norma internacional, na falta de uma norma brasileira da ABNT. Aqui é o certificado mesmo, que a gente abre aqui para dar uma olhada nele. É o documento que diz a validade do EPI, o número do processo, o tipo... É a mesma coisa, praticamente, do que já está sendo visualizado aqui nessa página. Só que ali está com brasão, tá, o formato. Se a gente vier aqui também e procurar pelo equipamento, ó, capacete classe B, e consultarmos, ele vai nos dar é, todos os equipamentos que estão registrados. Aqui as empresas... Né, que são as marcas, mais páginas, né? Porque existem muitos capacetes classe B registrados. Aqui está nosso API, que a gente pesquisou o 365. Que é abrindo ele, só para conferir, ó, é o mesmo equipamento que a gente viu. A gente pode vir aqui também no site da Prevência, que é prevenciasst.blogspot.com com.br na nossa página. Aqui na aba Serviços, nós temos uma diversidade de links para agilizar. Temos a consulta EPI, que vai vir exatamente para o site onde a gente já estava.